Mas já falei, sei lá, para grupos de 10 a 300 pessoas Mais do que isso acho que não E estou super à vontade com 300 olhares em cada palavra que eu digo Se eu estiver a mexer-me Todo o meu cérebro está... Estás <risos> fora completamente a zona de conforto mas estás na noite, está tudo escuro, o pessoal está tudo fodido, quem é que está dar para ti a pensar, este gajo não dança oh, okay. nada? Okay, okay. I mean, isto é, é peta. Nunca comentaste, olha que ainda ganda nava a dançar ali. Nunca comentaste, ai, ai, ai, ai, pá. Posso fazer agora aqui um parênteses? <risos> vou fazer um parênteses, ou parênteses, e eu sou uma pessoa. Também existem coisas que pela negativa acumulam para nos trazer mal estar. Uma determinada característica de alguma pessoa. Uh, se vivemos num sítio onde nunca há sol não Uma pequena uma. coisa Há aquelas coisas que nos desgastam Eu adoro-me ser sempre a atrasar Porque é difícil também identificar, porque tu andas sempre a correr Andas ah, me lá para o outro, estou Ou às vezes não andas lá nenhum e a tua cabeça ah, Andas em círculos E a tua cabeça sim, está de um lado para o Sim, sim, sim, mas se, não interessa se é físico, ou se é mental Mas tipo, tu, tu, tu sentes-te sempre a correr Tu a funilas. A tua concentração, os teus pensamentos para não estarem em lado nenhum e simultaneamente estarem em todo o lado no teu corpo, teres uma percepção de que tudo aquilo que está a passar dentro de ti tem uma ligação terrena e que, portanto, ou adormeces ou estás em estado meditativo. Porque não chegava ao fim, não tinha o prazer alto, era um pequeno prazer. Eu, quando estive a mistura, não sei se é por causa da erva, não estava sempre para feito. <risos> Pois eu não bebo muita tá, água eu. É um problema que eu tenho. É um grave problema que tu tens. É um bom eu, eu não bebo, e Explica a parte do porquê de teres assim esse domingo não beber água sim não beber água, não eu, não... água de... na regularidade é que tu nem tu nem ao jantar bebes água tu podes beber água ao jantar podes beber água durante olha por exemplo eu hoje em dia é raro pedir eu uma bebi, vida não bebo não Ah, depois não bebemos água ao jantar hoje não eu bebi eu não bebo ao jantar ah, ao jantar hoje também bebi tu bebes gin eu bebi água e gin, <risos> gin mas, mas eu bebi 3 copos de água ao jantar Estávamos, Sim, a, estávamos a ativar, foi tipo, a bro, vamos, tá estar tá na minha casa a jantar, tenho aqui um bocado de ginho para beber. Não é uma coisa ridícula, beijinho ao um jantar. Não, não, não, com não, não. paella. É o que mais bebes, não é? É cultural. <risos> <risos> não, está bem. Não, mas por exemplo, olha, vou te dizer uma coisa. E para terminarmos aqui o Patreon numa nota alta. Eu durante a semana, eu... Imagina. Se eu numa semana beber uma garrafa e meia de vinho, estás a ver? Pô, é muito não bebo tanto bebo, tipo se calhar bebo uma garrafa e meia de 20 tipo, nos dias todos não certo. todos os dias por isso mas uh, isso foi aquilo com que introduziste precisamente este tópico tu não tens nenhum problema com o álcool tu a ter um problema tens um problema de controlo quando sais à noite na quantidade de não, álcool não eu tenho um controlo eu tenho um problema em gastar dinheiro eu dinheiro, não não é quando só sair à noite percebes eu é por isso é que eu tento te não numa... ah, é, é, é então para aí o teu, o teu comentário anterior sobre viveres uma vida frugal é disciplina porque tu tens mas eu, consciência sim, mas que não fazes uma boa gestão financeira. Mas tu ao ficar não, em casa não, que é uma coisa que tu gostes e com qual, qualquer vai, é. vai gerir finanças, sim, sim, certo. Pô, pô, pô. o problema é quando saio. Pronto, mas quando sai o teu problema não é gastar não dinheiro, é, não... o teu problema é beber álcool. E não, álcool não, não em tudo, em tudo. Mano, eu sei, eu sei, eu sei se eu for ao Porto, dar uma volta. Vamos voltar ao argumento da semana tá passada. Não sei, bro, este gajo gasta dinheiro com merdinhas. Em comer, à brava, e comer e merdices, estás a ver? Quanto está a bêbado. Não, não, não, não, não. não. Bro, eu não, sou não, eu o suicídio de casa. Não, não, não, e é? se passar não, aqui e subir uma cena de waffles, vão ser um waffle, eu, tipo, eu estou de 10 paus num waffle, se preciso. Estás a perceber? Porque, <risos> é porque me apetece. É, verdade, é, é essa cena, se eu ficar em casa eu não tenho que gastar dinheiro, estou em casa fechado. Se ele chegar é, às 6 da tarde ele vê uma merda de crepes, que era um crepe. Isso é verdade. É, mano. A é nessas é merdas mas que a... ele gasta aqui, Gasto bem, eu tinha em mano. Estás a ver que é mesmo assim mas o termo, mas... É mesmo assim o termo. Mas, <risos> é assim mas gasto mas... Um dinheiro em merdas, estás a ver? Calma, calma, calma. Mas eu, eu quero perceber aqui... O algo não tem nada a ver com o meu problema de gastar dinheiro, <risos> mano. Ah, então, o teu problema é gastar dinheiro. Ah, é assim de casa, é gastar dinheiro. E, portanto, se quiserem conhecer uh, o histórico desportivo do Castro entre amigos, se quiserem conhecer... Uh, as práticas em termos notívagos tanto minha como dele que são extremamente diferentes e ainda assim compatíveis de alguns momentos, subscrevam o nosso Patreon. Porque, de facto, não interessa como começa. E da hora, fico sempre de pau feio. É, é interessante quando acaba, talvez tenha sido desinteressante agora, mas lamentamos, a gerência pede desculpa, uma conversa que, a correr bem, chegará à felicidade. Dado o tópico hoje, as pequenas coisas, coisas da vida. vida. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues, à minha direita... Castro. Atrás da câmara, à nossa frente... Beça e é verdade é isso que estamos aqui para discutir as pequenas coisas da vida as coisas que custam um pouco mas que trazem uma grande gratificação como aquele like que vocês podem deixar a subscrição com o sininho que é uma coisa que nunca pedimos só vocês pedirem o sininho recebem notificações por que é que eu nunca peço porque eu nunca vejo a merda das notificações do YouTube mas não, esta semana esta vocês semana vejam. não recebi do não nosso sei. podcast não do eu, eu recebo episódio. não eu recebo do nosso podcast recebo, esta semana também recebo de alguns canais uh, esta não, se não se recebi. Recebi. pronto eu recebo uma notificação no telemóvel Uh, uh, que posso abrir ou não, mas estou falando no YouTube. Eu normalmente, o YouTube em desktop. Pronto. Podem uh, adicionar aos favoritos nas plataformas de streaming ou na, onde quer que, que nos sigam. Comentar no YouTube, caso vos apraz. Quer dizer, as coisas simples da vida, aquilo que vos traz bem-estar ou mal-estar. É isso que talvez venhamos a descobrir hoje. E apoiar no geral, Epá, porque. E talvez seja um ponto de reflexão sobre isto, né? este podcast só se torna uma coisa um bocado grande na nossa vida. E a motivação para fazer isto é importante. Não há motivação para fazer algo que dê trabalho e que, e que tenha que ser consistente do que receber dinheiro por isso, alguma gratificação financeira. Neste momento este podcast não é um prejuízo, mas também não dá dinheiro a nenhum. Teremos que comprar algum material novo. E é, com, e é com o dinheiro que angariamos do Patreon e do YouTube que nos <risos> <risos> um, <risos> sim, no, aliás eu vou ver com o dinheiro que ganhamos no YouTube nos últimos dois não meses não Amanda, é uma miséria, são para 30 paus portanto, nós fizemos um recorde 15,54€ em janeiro 11,73€ em fevereiro e 10,07€ em março Portanto, toca a partilhar com, os, com as vossas amizades, a comentar se querem apoiar os projetos. Se não quiserem, pá, isto está de morrer também. Está tudo bem. Acho que estamos todos prontos para essa eventualidade. Penso que sim, tudo morre. Tudo nasce, tudo vive, tudo morre. Tudo morre. Se há coisa, quer... coisa, coisa, coisa, coisa que este podcast já teve, foi muito episódio. Tendo oh. em conta... A a normalidade. Sim, tem um backlog enorme, se calhar já é maior que, que, que grande parte das séries que vocês gostam. Se, se, se quiserem voltar atrás podem sempre rever. Não é isso, acho que um, um podcast, eu vejo imensas pessoas a fazer podcasts e a durar três, três meses, 4 meses. Claro que sim, mas imagina que este, que este podcast termina agora. Este ah, é o sim, último episódio, tenho... as pessoas já podem ir atrás e ter conteúdo suficiente para rever como revêem muitas das séries preferidas. Certo, certo. Mas como é evidente, isto é tudo para eliminar. O que, é? o que é? é? tudo para eliminar. É para o quê? Quando acabar o podcast. É tudo para ir. Ah, é, yeah. é tudo, tudo, é, tudo, mais. tudo <risos> para ir. Ah, houve, um, houve um projeto do Mark Player, acho eu, como outro bacana. Mark Player? Uh, que eles que era isso e eles fizeram isso eles fizeram dois anos ou um ano que okay. uhum. foi de vídeos tipo todos os dias uhum. e no final apagaram era apagaram assim era... tudo e apagaram os backups também mas que era, era mesmo eu... esse o projeto eles. Sim, era, sim, sim, ter era, ter era um isso. ano todo dedicado a uma coisa que a coltar a para caralho. e depois apagar tudo porque é que porque, é aquela, porque, é aquela, porque é aquela opção coletiva que nós temos com com manter registro de tudo intemporal yeah. e contínuo deixa, deixa me <risos> deixa -me partilhar convosco Aquilo que, é um, que foi o um alto para ter sugerido este tema, das pequenas coisas da vida e da, e da reflexão. A semana passada uh, oh, um, ligou-me um amigo meu que é o, o Rui. Ora bem, o Rui, eu vou, não, eu vou, esta personagem tem um nome, aliás, não é o Rui, é o Ruizinho. O Ruizinho é um amigo meu que tem trissomia 21. E, o, e ele vive em Santa Cruz da Trapa. Ele ligou-te? Sim, ele liga li, me boas vezes. Por um engano? Eu, não, um propósito, para falar comigo. Tipo, o Rui é uma pessoa super extrovertida, que adora falar. Ele liga-me só para falar de qualquer coisa que se tenha passado ou porque lhe apetece, ou seja, que venha ao posto. Como é que eu só conheço qual... o Ruizinho? Como é que eu sou do Ruizinho agora? Sou... E já... já conheces o Ruizinho? <risos> tu disseste, é, tu, olha, eu disse, eu, eu, quis... eu vou-te buscar o trabalho, fui deixar uma amiga no, no autocarro fui deixar a mãe do Ruizinho, a mãe do Ruizinho é... E eu fiz uma piada porquina para mais como. Foi as amiguinhas dela. Na Alice, ou só quando dou comigo ao colo. É, é, é uma, é uma é minha familiar, é amiga de família. É amiga. Pronto, são amizades de família. Pronto, e o Ruizinho tem, tem, tem, tem trissomia e ele, mas, mas, ele... trissomia trisomia... 21. Tipo, sim. Que, que, não, é, não, é, tô... o... isto só para contextualizar a forma como ele comunica, muito aberta, muito expansiva porque ele tem, tem prioridos, que a generalidade das pessoas não tem. Então ele liga, uh, já não me lembro qual foi o tópico com que ele iniciou, mas é que ele desvia rapidamente e depois assim, olha hoje fui a Viseu comer um hambúrguer ao McDonald's, rica vida, hein? O Ruizinho disse assim, ganda reisim, Rica tá? vida, e eu, e, e eu rimo, assim, audivelmente, e para mim próprio a pensar, opa que lindo, ele está super entusiasmado, porque foi a Viseu, que há 20 km da vila onde ele mora, foi a Viseu comer McDonald's. Que para mim, no meu estilo de vida, eu não como McDonald's para aí há 2 ou 3 anos. É uma coisa que até nem é, nem é positiva, nem é boa. Pois. Ir ao McDonald's é uma coisa de, de último recurso, quase. E para ele era um momento tão especial, porque de facto é uma coisa que ele não, que ele não prova nem consome. A forma como ele valoriza aquele pequeno momento, eu... Pá, gostei gostava de ter um pouco mais de... sabes que é que desta... não temos nós isso? Hum. Porque somos... Porque não damos as coisas todas por garantido. Certo. O Ruizinho não dá. Quer dizer, o Ruizinho não, nem sabe o que é que são coisas. O, que é que são... o Ruizinho, dentro da cabeça dele, estás a ver, não tem os mesmos... Pá, as, mesmas, as mesmas facilidades que nós. E quando nós somos tipo pessoas que, em que tudo é fácil para nós, estás a ver? E isso eu acho que eu vou vamos desencaixar na mesma, na mesma mas, Sim, mas ele não, não, não é tanto pela questão cognitiva, é mesmo pela questão do enquadramento social, que para ele é especial ir a McDonald's. Mas acho que, que a questão cognitiva dele não, não lhe ajuda? A, a, dar mais, a dar mais valor a ir ao é, McDonald's? Não, não, a ter entusiasmo a, a, ao o entusiasmo que ele tem pelas. pelas coisinha que é, tem dificuldades financeiras? Não necessariamente, mas vive numa aldeia mas, a 20km, o McDonald's mais próximo Certo, mas... Imagina, para ele nós damos garantido que o McDonald's... porque temos um o McDonald's, McDonald's é a do... coisa mais fácil Exato, certo. Se eu sair daqui e quiser comer, certo. o McDonald's mas, é mais mas, fácil Mas mais sorrisinho mais óbvio. que fosse uma pessoa com as capacidades oh, tipo... No, um, ok, o nível de entusiasmo, de entusiasmo normais, dele, né Se calhar o entusiasmo dele não te dava asas para tu te lembrares disto? Sim e não Acho que poderia comentar na mesma é que e fazer não? daquilo há que algo tei, especial na mesma. Mas sim, eu encontrei precisamente até hum. a condição dele exatamente por causa disto. Porque, porque há um... Há, há uma inocência na forma como se vê estas coisas. Uhum. Imagina. É verdade. É verdade. A não ser que dito, porque eu tenho, eu tenho assim muita inteligência social, muito apurada. Mas a não ser que lhe seja dito, ela não vai pensar sobre, sei lá, <risos> uh, as escolhas nutricionais eclama, do que ele não, consumo, uh, as escolhas éticas e morais sobre o é assim que eu consumo, carne processada e etc. Lá Diz tá... que somos um sopro, Hã? não é? Hã? Diz que somos um sopro, visto que somos um sopro, ok. Diga lá. Não <risos> era assim de ver estarmos preocupados com essas coisas. Que, tipo, não, porque é que nos preocupamos não, a tensão, com isso? É, é Atenção, o meu lado moral obriga-me a, obriga a preocupar-me a preocupar com isso. A ter um bocado, não é preocupar, mas ter um bocado de consciência sobre esse lado. O risinho se calhar, não, não, como tu disseste e bem, não, não tem, se calhar não tem essa, essa, esse lado, estás a ver? Sim, imagina. Porque se calhar ele... tem de outras merdas que nós não temos. Tem, mas ele pá, imagina. Não, porque contra isso eu, 2021, eu não é uma pessoa com trissomia 21, são pessoas muito especiais no sentido em que têm tipo um, um não que é, eu conheço muita gente eu conheço Sim. uma outra pessoa e depois de ver mas são pessoas que devem ter mesmo uma, uma forma de pensar tipo, muito diferente da, da, do, do, do, do tradicional, estás a ver? Claro que porque se calhar na cabeça delas elas estão a pensar em outras coisas ou não ou não hum, hum, mas o risinho claramente quanto... deu valor ao meio por causa também é são um valor, valor mas, importante mas é, mas ser... é, é a questão é que é... Indo, indo aqui ao, à questão central do, desta interação para mim, é que ele ensinou-me ali uma coisa naquele momento não é um ensinamento que para mim seja necessariamente novo mas ele demonstrou-me claramente uma coisa muito importante as pequenas coisas valorizar aquelas pequenas coisas que nos acontecem de diferente ou que são diferentes e, e que eu em particular não, não vou falar por mais ninguém tenho tendência a desvalorizar assim. Pronto, isso é uma coisa banal. Se calhar se eu tivesse... Eu, com a pessoa que sou, estando na circunstância dele, estou a ter um déjà vu incrível. Que assim. é ser trissómico? Sim. Não, não. Nem, não Mais a parte de, de viver em, na, em Santa Cruz da Trapa. ok Se eu vivesse no mesmo sítio em que ele vive, com os pais que ele tem, no enquadramento que ele tem, para mim ir ao McDonald's um era um motivo de celebração. Tal como eu faço às vezes coisas muito... Pá, que são que são pouco usuais na minha rotina, no meu estilo de vida, eventualmente até para pessoas uh, que a partilhem comigo e que eu não, eu não demonstro entusiasmo. E eu que tenho, achas que devia? Eu tenho, e acho que seria positivo demonstrar mas esse entusiasmo, é aquela toda... questão de, de celebrar as, as, as isso... coisas que vêm nos manuais da Tipo, celebra as tuas pequenas mas conquistas. Esse... As tuas pequenas Sim, coisas. mas eu não estou a falar tanto dessas coisas. Tipo, conquistas eu percebo porque porquê de te fazerem celebrar. Tipo, é assim, ah, mas, tu, mas, que, mas, mas os milestones que tu metes são os milestones que o Rosinho e muita gente não, não mete esses certo. grandes milestones, mete pequenos não milestones. Falar, falar de coisas que simplesmente te dão prazer. Tipo, coisas que, é saber que tu apreciar, tens gosto. Tens que saber chegar ao Mas eu, eu acho dia. que não concordo com isso, mano. Eu acho que as, as, as, as merdas que tu se calhar podes ter esse, esse sentimento que o Chico teve, estás a ver? São em coisas que tu, por norma, não tens gosto. Certo estás a perceber eu estou eu tô a dar o meu exemplo extremo que é o exemplo de não celebrar ok sei lá no dia em que defendi a minha tese de, de mestrado não, não fiz nada de especial ela não não não aquelas não, Sim, não que podem ser chamadas conquistas eu não celebrei mas tu és eu sei pouco que, sentimental eu sei exato eu sei que sou uma eu sei que sou uma pessoa oblíqua nesse aspecto hum. mas aqui isso decanta noutra forma que é apreciares aqueles momentos pouco usuais e de bem-estar, saber dizer para ti, eu estou eu bem. Consegui. Eu nesse dia deitar-se na cama, por exemplo, ou escrever num diário, o que é que seja, e este dia foi bom reconhecer que essa coisa aconteceu em ti, porque se entras numa rotina marásmica, pá, sei lá, Isso só não seja mal, toda até. uma repetição. A coisa Mas eu acho que, fica... é que nós fomos a Foscoa, estavam 10 marmães. A discutir se aquilo era um burro, se era um cavalo, que era um corpo de cavalo, cabeça de burro. É estávamos um rock. Al estávamos ali todos, olha Diz o burro. O Marco, não, eu... dia, se forem a Fascoa, procurem o Marco. Não, era um burro, não, era um cavalo. E estávamos ali, tipo a discutir 10 pessoas da cidade, ah um burro, isto é um burro, não, isto é um cavalo, não, não, é um burro. Isto tem corpo de burro, cabeça de cavalo, mas está é um burro, não, mas é grande, é um cavalo, e depois que é lá um beba da aldeia, não, isto é um cavalo, é um burro, estás a ver? Se seja, da aldeia olhou para nós, que calhar pensou que das altares. Estão aqui Sim. tipo a olhar há 10 minutos para um burro ou para um cavalo, E porque lá está, porque nós não. Estás a ver? Foi, um, foi uma pequena coisa que para, para o pessoal que é de lá que já viu aqueles animais. Estás a falar de que Desculpa. Quando estávamos em Fosco, que nós vimos um cavalo que tinha era um focinho, tinha focinho de um cavalo e tinha, tinha cara de burro e corpo de cavalo. Ah! E tivemos ali tipo 10 minutos até falar a Era discutir. um burro muito grande. Era um burro sim, muito sim. grande. Sim, sim. Que era um bocadinho, Mas eu nunca tive dúvida que ele era um burro. Mas houve questões, houve ali estávamos é, ali a debater, se, até falámos com, com, com os donos. É verdade, é verdade, e fomos tirar seja, a mas é verdade. Que os, do... que se se calhar vamos pensar, foda-se a chegais da cidade e vêm para aqui, e estão aqui a olhar para um burro. Lá está, é um bom olhar, é um... São o é? bom olhar para o mundo. Estás a ver? Sim, é verdade, é verdade. E, e se... Lá está, mano, tu Pá, pessoa, é uma pequena coisa quando eu chamo a Serra da Estrela. Estás a ver? nunca tinha visto neve. Uhum. Foi uma sensação de felicidade, para mim. Sim. Estás a ver? Pá, quem está habituado a ver neve está-se a cagar. Agora, eu acho que tu, eu acho que a ciência, que tu, tu reconheces, essa cena, para, na minha opinião, tu reconheces as pequenas coisas da vida em coisas mundanas que tu às vezes tu não estás atento e às vezes reparas que isso existe. Sim, mas repara. ou que podes estar mais sensível num dia ou que alguém tipo, pá, lá está falaste, ou falas com, viste alguma coisa falas com o Rui, estás a ver e que de repente nesse teu dia te vês uma merda qualquer e dás mais ênfase àquilo que está a acontecer hum. e repara eu nessa viagem a que te estás a referir, quando passámos em Fosco e na Serra da Estrela, etc eu estava muito consciente do bem-estar que me estava a trazer ver o burro Ver burro, sim. Entre, entre várias coisas. É ver e burro, aquele tasco, uma coisa tipo banal que a gente. Exatamente. Valor. Exa mas que... lá está. Se calhar. Pronto, a experiência do tasco, talvez. Mas, mas é mais fácil quando, como, como aconteceu na, na história do Ruizinho, Sais fisicamente da tua zona. Certo. Porque tens mas... logo, tens sempre novos estímulos. Daí que tu dissesse até no episódio do Patreon que isto tirar dois anos para conhecer o mundo. É? Mas eu acho, que, mas eu nós acho nós... que o objetivo não devia ser esse. É isso, mas a, a questão é a seguinte: o que me pôs em perspectiva com, com o exemplo inicial não é o facto dele sair de lá para ir à visão, porque ele avisa vai várias vezes ir ao Mac. Mas saiu eu só para ir ao foi Mac. Foi ao Mac e foi fazer uma coisa que é banal e para muita gente. E após que não é um pimelo Não sei, tenho a certeza. Porquê? Estás acho... a infantilizar as pessoas portadoras de 3CB 21 ou 8 tem 21 anos, como eu disse E o que é que tem? Pai, é capaz de ter mamado 3CBOs, meu <risos> Queres que, é que ele ligue? não que ele Porque eu acho que, tipo, lá é mais, são mais... Porque lá está, mano são, uh, um... Mano, tu coisas, uhum. Nós não damos valor, nós temos aquela cena De nós somos fixes e existe uma, quando tu achas que és fixe e não pedes um Happy 1000 porque o epi 1000 é para sim, sim. crianças não é? e, tá... e ah mas tu és fixe e não és fixe, tipo aquela é cena tu ah, não, de tu ser fixe nós achamos que somos fixe eu sou somos gajos fixe, não estou a falar tipo sim, sim, nem, nem sim, sim. não estou a falar diretamente para ti nós achamos que somos fixe, então nós somos fixe, não, eu e, não... Também acho que sou fixe. e não temos que, ir há merdas que nós achamos isto é, isto é... Isto é para o lado tá -se -ver. não quero, sei até sentes tipo incomodado estás <risos> a ver? E Man, ainda que tu tenhas o malto autost... Desculpa interromper-te. Não, tempo. mas não, eu acho que ias fazer, acho que ias tipo Eu com, acho que, que ainda, ainda que nós tínhamos se, se não for retomar o teu pensamento ainda que nós tínhamos uma autoestima muito baixa lá no fundo, no fundo tu achas que és fixe ou queres achar que és fixe parte, sim, exato, há, há, mas há uma parte que acha que é fixe sim, acho, senão, há, tro... tenho, eu tenho esta ideia ou pelo menos consegues validar Isto... o, o não seres fixe certo, isso, isso pode ser eu projetar, eu sou uma pessoa que na idade adulta, antes disso não, mas na idade adulta comecei a ter baixo autoestima, embora não me apercebesse disso. Sou uma pessoa bastante confiante, externamente, etc. Mas o meu discurso interno é um bocado destrutivo. Um, eu, eu sei que há muitas questões nas quais eu não ajo, não ajo, a j -O, de ação, porque me acho fixe, no fundo... Okay. quase, quase esse, esse desprendimento é uma coisa fixe que eu valorizo eu posso estar a projetar no não, não conhecimento íntima das outras pessoas, mas no fundo nós achamos-nos fixe. E eu vejo isso também em pessoas próximas, não é? Não vou mudar isso, não vou mudar mesmo até aquilo que não gosto em mim, porque no fundo é fixe, é a minha zona de conforto. Ou eu sou fixe por causa disso, ou isso me é relativamente Eu, eu, eu concordo e percebo que, perfeitamente, sabes uma coisa que é para mim um dos pequenos prazeres da vida? Hum. Então. Em que, no, em que nós metemos tipo esqueletos à nossa frente, ou uh, temos. Yeah, num, num, tipo, parece que temos máscaras à nossa frente, às vezes. É tipo a dançar. E hum. hum. eu danço tanto sozinho, em casa. Não, percebes? E danço tão mal. Que dançar, tipo dançar, é uma daquelas coisas que. toda a Acho que é mesmo uma. Na, na, na forma como eu vejo as coisas, estás a ver? Atenção, isto não é uma essência exata. Sim, acho que é. É só um libertar de, de, de emoções, uhum. estás a Ou de merdas ou até pode nem ser nada, é só tu mexeres-te mas como tu muitas vezes estás, este, alguém está a olhar para mim estás tipo Arriba. a, a, a fechar-te quando, quando, isso, quando a eu sair, acho que... Pois? mano, eu penso bem nisso bem nisso, estás a ver, estás, tipo, às vezes estou na noite e se estiver sóbrio ou se estiver não não... muito e eu tenho essa cena, essa, essa, consci, essa consciência de que eu não vou mexer demasiado depois tu metes mais 4 ou 5 bebidas em cima e tipo, já não queres saber das pessoas, estás a ver? E eu acho que isso é tipo o expoente máximo, é tu nunca. nunca... Mas tu, tu chegas a um ponto em que não queres saber de quem está à tua volta. Em que isso tu não é um fator na forma. Até, até vais ver para o mau sentido. <risos> não, não, não. Eu reparo que tu te desprendes. Completamente. O álcool tira-me Podias ter um, um outro nível nunca eras capaz de atingir estando na presença de, de outras pessoas eu sou assim por exemplo né completamente tu, ou seja dependendo das pessoas que estão à tua beira tu comportas-te de maneira diferente Como, claro completamente a toda é, hora, eu por acaso me... eu acho que não, não uh... tenho muito isso tenho mais tipo comporto-me igual estás a ver em todas as situações não, não me mexo tipo as pessoas que estão à minha volta mas não tipo eu não tô, eu num, um... e obviamente eu faço em situações tipo que não que não impliquem coisas muito sério, estás a ver, estou a tipo uhum. na minha vida geral, Mas imagina, assim, tu ires sair com o teu grupo de amigos ou saís com é... um grupo de amigos diferente, é igual? É igual. Okay. É igual, obviamente, é igual, quer dizer, não, depois, vamos fazer aqui um, um parênteses que é, vocês já me viram em 90% dos estados que já tive na minha vida toda. Pois certo? é. Estás a ver, tu nunca falta vais. Pouco. Falta ver falta lo a ter um orgasmo. Exato, falta vê-lo a ter um orgasmo. Só. E, e pouco mais, sinceramente, <risos> ia limpar o cu, estás a ver? E é porque eu não quis. E ele limpar, o... <risos> limpar o cu, que havia? E a limpar o cu, que é que não, é, tipo, não, não São, não. são, são tipo. As, pá, lá está, já viram? Ninguém... Ou seja, com vocês, obviamente, que é aquela merda de se alguém disser, olha, o Castro fez isto, disseste? <risos> Só. Estás a ver, é isso, agora. lá está. Nós no, raramente, se nós estivermos juntos, numa, e nós estamos juntos numa situação social, não me interessa se estou com vocês. Ok. Percebes? Sim. Estou numa, estou numa situação social. Ah, e sim! E estou estou, eu, quando eu estou com vocês, eu não me sinto, eu não sinto que estou num circo social. Apesar que estou, obviamente, não é? Mas não sinto que estou num circo social. Eu se estiver com vocês, se estiver que calado, estou calado. Ah, eu sim, se estou certo, no carro certo, contigo certo, contigo contigo E contigo estivermos a, a viagem a ver, toda... Cumprimento, estou a um telemóvel, estás a ver, não sinto que tenho necessidade em falar. Não me sinto, tenho que me comportar, eu não sinto isso, certo? E, não, e a verdade é que não tens, mas tu entras no, no carro e ficares a olhar para o telemóvel, nós acharemos que é estranho, alguma coisa de estranho se passará, certo? Porque mas eu é. gosto de falar, mas eu conto com falar com, certo, com outras outro. Mas não tens pessoas, de uma obrigação, sim. Mas sentirias-te mal por fazer isso numa pessoa que, que desconhecias, é isso. Claro e claro. se fosse uma cena que, que ele quisesse mesmo estar a fazer, tipo, portar com um gajo, ele faria, certo. É. Pá. Agora a questão é, como é que tu medes os teus comportamentos? Tu estás connosco, por exemplo. Mas fala-me de ti também. Posso, eu vou perguntar-te e posso dar a minha resposta. Mas eu, eu tá ok, então vou dar, vou dar a minha resposta e tu dás-me a tua. Eu durante muito tempo, de à noite, quando eu comecei a gostar mais de sair à noite... Foi convosco, nomeadamente com o nosso grupo de amigos, daquele que tínhamos para aí, 2013, 14, 15. Um, e, tinha, e tinha fora outros grupos de amigos semelhantes que tinha, na faculdade, etc. Tinha alguma dificuldade em divertir-me noutros contextos. Porque eu, eu gostava de estar-me com muita gente, mas inserido num grupo específico de pessoas. É, é, é. Mas... Como é que isso, isso desenvolveu-se? Vamos, vamos até colocar aí um pós-pandemia. Ou seja, a partir de outubro de 2021 eu continuei a gostar bastante de sair à noite, conversar com pessoas, conhecer pessoas novas, estar com pessoas que vejo mais naqueles contextos e por aí em diante. E portanto, dei por mim a sair vai, várias vezes com, pá, de forma improvisada ou com com pessoas que não são necessariamente desse círculo tão próximo. E, a, e a arranjar formas de me divertir, adaptar-me, entre aspas, na mesma, no contexto social. Ainda assim, aquilo que mede o meu comportamento, nomeadamente na dança, aquilo que é mais... como -me descrever? Que é mais espontâneo e primitivo de um certo modo a forma como mudanças quando estás a ouvir um determinado som principalmente sobre o efeito do álcool é uma cena primitiva não estás propriamente a planear nem tens é uma coreografia que se mexe só. há quem tenha coreografias e a tudo sim mas isso bem. aí não é, não é o comum uma não, não podemos todos ser exato Existe eu treino, não é? Um existe, existe. Tu, tu tens um, modo, um método de ah, dança também. Porque tu tens então, sempre o mesmo parceiro Que é o, o copo Acho que é deixar aqui em ata Essa situação <risos> Não, mas eu percebo, é uma coisa Mas queres saber a melhor? Não, não, desculpa, desculpa, cala, cala. Só para terminar Aquilo que, man... Aquilo que uh, Condiciona ou não A forma como eu me estou a expressar Corporalmente São as pessoas que estão Fora desse núcleo Claro, yeah, yeah, só, yeah, o efeito, yeah, yeah, yeah. só o efeito, só o efeito, alguém pode estar a olhar para mim, sempre teve alguma influência em mim, nomeadamente nesse contexto de expressão, hey, mas acho... em que eu estou, na verdade, num... Numa, num no micro contexto íntimo o micro contexto íntimo é o meu contexto de dança porque eu posso dançar ali eu não estou a falar com aquelas pessoas eu tenho zero problema em sentar-me em frente e estás ah, a falar com... Sei um... lá, eu, já, eu, eu já falei para obviamente um para um, dois mas já falei sei lá para grupos de 10 a 300 pessoas mais do que isso acho que não e, e estou super à vontade com 300 olhares em cada palavra que eu digo se eu estiver a mexer-me Todo o meu cérebro está ding ding ding ding ding ding ding. <risos> Estás fora completamente da tua zona de conforto. <risos> Exatamente. Eu, eu não estou minimamente à vontade. Mas queres saber, quer saber uma coisa mano, é quando nós estamos tipo num contexto de noite, né? E estamos a falar nesta cena de dançar à frente de pessoas. Que é uma coisa boa, mano, que eu acho que dançar... não é, não é Nem vou chamar de dançar. Movimentar. Movimentar o, movimento é importante movimentar geral, o corpo. Sim. Porque claro está, não vou o estar aqui a é desrespeitar os dançarinos, dançarinos <risos> não é? <risos> não vou desrespeitar os dançarinos aqui sim, sim. neste sim, sim. grandioso não, podcast. Movimento é importante. Certo, estamos ali tipo a tentar... Alongar que és, é importante. Queres contigo é alguma coisa, Mesmo. mano? Nós estamos nós estamos nós nós preocupámos-nos com isso. Esta perna aqui me dá muito sexy. <risos> mas se reparares bem, tipo, e se tiveres tipo... Que ninguém quer saber. Se nós estamos preocupados com a nossa ideia de nós próprios, não é as pessoas que têm de nós, as pessoas estão-se a cagar. É o que é que, que aquela cagar, pessoa mãe? vai pensar de mim Se tu se estás, dançando, bem, se estás é, é, que é que a saber, estás a saber. O que é que aquela pessoa. Não, viu, vai não é, não é, não é a que é pessoa, mano, não, não, não é, Ela nem sequer primo, vai pensar, não é? Não é, não é o que é que a pessoa está a pensar, na realidade, é o que é que tu estás a pensar de ti próprio. Não é? Mas não é? Porque estás na noite, está tudo escuro, o pessoal está tudo fodido. Quem é que está a para ti a pensar? Este gajo não dança okay, nada. Okay, okay, I mean, isto é, é peta. Nunca comentaste, olha, que ganda a dançar ali. Nunca comentei ai, ai, ai, ai, ai, pá. Posso fazer agora aqui um parênteses? Ai. Vou fazer um parênteses ou um parênteses e eu sou uma pessoa. Pouco... Não, eu sou uma pessoa, bro. Mas atenção, eu sou uma que... má pessoa, eu admito, eu olho, eu olho tu e acho que assim não possível, mas calma. E aí, mas tu estás a imitar Isso. a pessoa. Estás a ver? As... Tipo, eu sou uma pessoa. Isto não é uma culpa agora, meu bro. Mas é que as pessoas não fazem isto. Muitas vezes as pessoas estão-se a divertir. Eu sou a pessoa que para a ver o acidente. Mas, sim, <risos> mas aqui. É Acho que há também aqui um, um confronto claro de maneiras de ser e estar. Tu estás à noite e tu não estás a olhar para as outras pessoas. Não estás a processar o que as outras pessoas estão a fazer, a não maneira tô, como tô. estão a agir em todos não os momentos. Não a qual é o bar mais perto. Tu, eu, claramente, não estás. Tipo, se vis uma coisa assim que te chama a atenção, tu estás a ver eu estou. O meu problema é esse. Eu acho que qualquer pessoa pode estar a olhar para mim porque eu estou a olhar para todas as pessoas hum, que estão no meu canto de é sincero, não, Eu não tenho. É. Tenho. Eu e atenção, eu, isto, sei que eu, eu sei na generalidade dos casos que no meu interior eu não estou a emitir um julgamento um juízo de valor. ok Tipo, olha, aquela pessoa está a movimentar-se de maneira abstrusa mas isso é com ela. Quem sou eu para, para pensar? Mas é tipo, olha, aquela pessoa ali eu estou... Eu, eu não há, eu já devo ter feito isto convosco, eu às vezes estou a ver quais são os casalinhos que se vão juntar Tipo, quem é que é? Quem são as pessoas que se estão assim a aproximar? Pá, é a minha cena. Não sei, eu adoro é a yeah, pessoa. Não, mano, eu, eu, eu, eu não tenho nada ver, eu tenho disso. Ver, eu, eu não, não tenho de... nada disso. Eu sei que não tens, percebes? Portanto, se eu tenho, se eu tenho este hábito, Isto eu vou tem, projetar... Suricata, o hábito também. O hábito de observar... Não, é eu sou o Bessere Tu és, é, é. Eu, eu esqueço. Dependendo então, principalmente, se for num sítio novo... Quando não viras o modo, não és o estás Está bem aí que ganha Mas... Porque tu estás a cagar para as outras pessoas, achas que elas vão estar a cagar para ti. E eu embora me possa estar a cagar, no sentido em que não, não, não irei intervir, a não sei que algo muito grave aconteça, vou achar que as outras pessoas estão a olhar para mim da mesma forma com que estão. E há um, um debate interno que também me coloca, nessas circunstâncias, algum constrangimento, que é eu sei que as pessoas não estão a olhar para mim com o meu olho para a generalidade das pessoas. E portanto, será que sou ainda mais ridículo por causa disso? É. naquele momento. É. pronto. Não, mas desculpa, não é. nunca mais sai à noite e com o João Paulo. Não é. É. É ri <risos> não é? Mas somos todos. Vocês estão a ver isto um domingo. Eu não fui ao bar dançante na sexta-feira porque tinha medo que as pessoas me vissem a dançar nel Monteiro. Calma, que viram P lá os chips. <risos> És é ridículo como toda a gente até. Mas claramente, isso é, é um pensamento ridículo. Claro que é. é. É por isso que tu dizer que és ridículo, são um extremamente ridículos. não faz sentido, Num, uh... Mas Mano, e... tu, tu lá está, tu estás a ouvir, estás, estás, estás, estás parado, estás à noite, estás com um copo na mão, estás a ouvir uma música que estás a gostar, começas a, tipo, estás a ver, começas -te. Adoro que ele descreva. estás à noite, estás com um copo na mão. Na generalidade dos momentos em que eu estou na noite, não estou com um copo na mão. Pronto, estás sem copo na mão, estás sem copo na, mão. A deixar isto estás, claro. copo na mão. estás a ouvir uma... estás a começar a mexer, estás a, a gostar. -te. Mano, se o teu corpo começa a fazer assim. Faz, tu faz. Agora, eu percebo porquê. Não, não, não, não. não. Se calhar olhas para o lado e está outro chique fazer estás assim, a fazer assim. E que é não, ainda não. a pessoa. E aí, Muito <risos> antes. Muito <risos> antes. <risos> é, certo. <sério>? E <risos> é, que ainda é <risos> Isso é fácil. E a minha Nossa Senhora. Isso este é bacana facto. ainda tem de No entanto, muito antes do meu corpo se, se mexer assim, eu tenho várias barreiras. Eu? Francisco? Eu, eu também tenho, atenção. Eu tenho várias barreiras, entendes? O meu corpo mexe-se assim, quando eu estou sozinho em casa, por menor importantíssimo, de fones, isso é um, quase um trauma que eu tenho de que eu deixo que as pessoas todas à minha volta façam barulho, ou são a música dela, ou são a rádio, etc. Mas eu estou sempre, sempre de fones. Estou okay. sempre de fones. E qual é que like são aquelas músicas que tu ouves para dançar? Não Eu mas... sou muito eclético, João Paulo, depende, depende. sempre do mundo. É, eu, eu curto a é música mesmo para o lado para dançar. Eu é mesmo tipo, Shh, bro, eu, tanto vai, isto, é não é... isto, não é... isto não é parou, mas isto vai, sei lá, Ivete Sangal ou Adelaide Ferreira, minha Nossa Senhora, ela já me ouvi, ouviu ouvir Adelaide Ferreira Ivet, no banho, pá, G-Sun, G-Sun, não estou meu... a dizer, estou a dizer. Não... Dizeste disse... Ivete Sangal, G-Sun, sim a dizer, Ivete Sangal, Adelaide Ferreira, Ferreira é G-Sun, exato, é, é, é, é, é, é, é esquisito, uh, opa, mas, mas, mas eu não, mas eu muitas vezes, até estou sozinho e estou-me a fazer juízes de valor. Não é juízes de valor, estou a, tipo, a olhar, parece que estou-me a ver de cima e pensei, ainda okay. no... <risos> a ver? Quando estás sozinho? Quando estou sozinho. Quando estou sozinho, não tenho, não tenho essas questões. Acho que vi... Nunca ficaste com vergonha alheia a ti próprio e sozinho? Ah. Já. Eu já fiquei talvez. Eu já fiquei, o que estás a fazer? estás a fazer, ah, eu não, a fazer não, isso, bro. Isso é não, mas até tá... ficar tipo constrangido em próprio. Isso é diferente. Mas assim a dançar, a, a curtir uma música. Mas é a partir do momento aí, em que eu digo assim, o é. que é que estás a fazer, bro? Eu estou a, a pôr julgamento por cima de mim. Ou Uau, seja, é ficar com vergonha alheia é que a fazer, bro, a, a de mim. É vergonha, não é vergonha Não é vergonha mim é vergonha de mim. Porque eu aquilo que eu falava do discurso destrutivo é isso. Há vários momentos em que eu conscientemente ou não estou a fazer isso, mas a, a dançar assim sozinho não. Agora, e uma coisa que até é o momento em que eu mais me liberto em público, há dois tipos, se for assim uma noite de hip-hop em que eu... E falávamos com, sobre isto com, com o Lessa, antes de gravarmos com ele, que é, no hip-hop, numa noite de hip-hop, tu queres ser surpreendido com músicas que já conheces, que é uma coisa rara num outro estilo de música, é, tu é queres ser surpreendido no geral. No hip-hop, tu queres ouvir aquela música que não estavas à espera de ouvir, mas que tu conheces. Certo, mas que no momento certo? No momento certo, certo. sim, mas tu queres ser surpreendido mas, com uma exatamente. coisa que tu conheces, tipo, sabes a letra, sabes não o ritmo, queres ser surpreendido com uma música ouvir. nova. Estás a respira as barras todas, estás a respirar as barras, é isso que tu queres. de é, que música que de dança mais eletrónica, tu queres ser só surpreendido. Bro. Tu queres ser é uma música nova que não conheces lá nenhum, exatamente Que que é isto. Um, ok, nem interessa, porque se calhar nem, se nem queres ouvir aquela música fora daquele contexto. Portanto, eu tenho dois modos assim de me libertar, mais é se for um enquadramento de músicas de está que eu conheça num set que eu seja mega fã. Ou em Drum and Bass. É uma, mas isto é uma nova. Isto é uma nova. Um novo duo. Ainda se vai bater pezinho no drama? Não. não mas se vai bater pezinho no drama? O drama teve morto durante vários anos. Pois teve, pois teve O drama morreu aí. Eu gosto de Em 2013, 2014, quando nós íamos às festas da biela Não, Não, não, não estou a Estou até a falar. A Versus para mim era o modelo ideal. Porque eu estava no hip-hop, o Lessa começava a passar Lil Wayne e eu yeah. vinha para o drama. Oh, porque, Na outra porque, sala. Porque, porque, porque, porque ah, no armazém do chá. No armazém do chá, exato. Pois era, não, pois não, era. Eu estava a dizer Lil Wayne para, para ligar com o. Pois era, pois era, no armazém chá. Exatamente. Sim, exatamente Lembro-me, recordo-me perfeitamente. Uh, e eu antes disso gostava de sair, gostava de sair a noites de drum quando não tinha quem viesse comigo ao hip-hop. São, são, são, são dois dos meus géneros prediletos. Não é isso? Mas de bass, eu conheço pouquíssimo. Só vais conhecer mais de música clássica. Nós gostamos de da batida. Adoro. Sim, sim. É uma coisa que mexe comigo muito naturalmente <risos> <risos> É verdade. Puncha, puncha. É. O que O GJ, conhece aquela música? Está sempre igual. <risos> Ah, mas a perceber bro. Mas sabes que é engraçado? Nós desviámos -nos bastante... É, do pequenos Foi a dança. Foi a dança. Não, é. não ficámos é. na dança. Acho que a dança, para mim... Foi quando tu, quando tu lançaste o mote no, no grupo. É. Eram foi, vários e... Foi, foi, foi a única coisa que me veio assim à cabeça logo. Tipo instantâneo. Foi tipo dançar. Estás a ver, é um pequeno prazer que eu tenho. Que eu, eu, dou, eu gosto, mas que tenho muito... Que tenho entraves. Certo. Eu automaticamente policio o meu comportamento de forma estúpida, claramente, não é? Um, não sei se tu tens assim algum tipo específico teu que tu pá, policia, não? Que tu, um, é, tu reconheças que é um pequeno prazer da vida teu que tu muitas das vezes te prendas valor. Ainda não, não disseste? Há, não, um, não. há um pequeno prazer que Não tem, eu tem, tem não que, que dizer, valor. pode não, não ter, não, eu não, só, lá imagina só o teu. Mano, que Estupidamente, tive que absorver muito, nomeadamente através do, de, da escrita e do podcast do Andrew Hourman. Não sei se vocês sabem quem é, ele até foi ao Flagrant. Então, talvez um é neurocientista. Que é apanhar sol, meu. Mas, bro, mas... tu adoras apanhar mas sol. É? Tu... Mas, mas vocês estavam a dizer bom? isso. Tu mandaste mensagem a dizer isso. A eu sol. hoje de manhã estava a apanhar um bocadinho de sol. Pensei logo nisso. Eu, É isto. É. Está e eu, eu desvalorizei durante muito tempo. Na minha vida apanha sol, um pequeníssimo prazer. Eu, eu, eu vou -te dizer uma coisa, eu também e comecei a dar valor quando fomos para a praia. Eu disse o tipo, ano passado disse, o a ano esta e disse: E o ano certo. passado fizemos mais praia do que tenho a minha vida toda, bro. Eu até nem estou a falar disso. Na altura até comentei, foi curiosíssimo o facto de Castro me ter ido à praia durante. 8 ou 9 anos está e quase repente, a fazer está todos os fins de semana na praia duas vezes Estava... Exatamente Se fosse preciso, Se fosse preciso era sábado e domingo Sábado sempre na praia, às 11 da manhã, às 8 ah, da noite, 8 noite. E Eu nem estou a falar disso, embora isso possa integrar É o facto de pá, está sol, deixa-me ir apanhar um sol Nem que seja 10 minutinhos, mano Eu não, não tenho mais essa cena, Deixa assim, mas Deixa-me combinar uma coisa numa esplanada Deixa-me dar uma volta É vida E virar-me para o sol propositadamente Levar com sol na cara, especificamente Mas eu concordo que o sol apenha sol, estás a ver? Seja como a Bessa faz, que apanha o sol e ele mete-se logo, está nu na branda a fumar para a rampa. <risos> <Sim, risos> Seja quase. tipo, tu, sem, tu como eu que sendo das portas e estás a apanhar sol porque bro, não há outra forma de seres à rua. Um, a nível anímico, nota-se uma tem, nota importância. Eu, tem, andei a sema, eu andei a semana toda mas é por isso que eu quase cabis. É eu é precisei não, não quase a foi. validação científica. Faz bem Para isso faz, claro tu, tu, Aqueles 10 minutos que sejam ser, Tu vai ser uns 10 minutos em que estás a sentir bem Estás-te -se a sentir quente, é diferente. Mas também vamos ao, ao, ao, ao, ao, ao, ao, ao quão sol é que temos que apanhar, porque há sol que é impossível apanhar. Que, quando claro, não vai estar 40 graus, é... aí ah, tu às 3 da tarde <risos> vais-me amar cá, claro, <risos> meu filho. -me oh. Deitava-me na rua qualquer hora ali. Faça aí uns ovozinhos e um no peito. <risos> temos que estar a perceber, porque acho que existe tipo, a apanhar sol é bom, mas que, aquele sol um verão-primavera... Especial, Especialmente de manhã. Certo lá está o Andrew Oberman diz que Pou... deves acordar e ter 5 a 10 minutos de, de... resto de sol yeah. nos teus olhos Direi. não diretamente, não olhar para o sol mas, mas, mas teres mas sem especialmente antes do me... o sol antes do meio dia é, quando acordas que está ativa mas de resto apanhás aquele Sentires o, o calor do sol no, no teu corpo pode ser muito Eu... Muito importante, acho que é um pequeno prazer. Isso. Não, não, acho que é um. Querem, querem uma das daquelas histórias para vocês usarem pequeninhas, mas. Deixa-me já caso. vai à tua história, porque realmente são pequenos prazeres. Eu estava à espera ah. que alguém viesse para aqui com um prazer que não era bem pequeno prazer, tipo. Isso é pequeníssimo prazer. Percebes? Sim, Mano, sim. dançar é um pequeno prazer, tu então a gente pode dançar em qualquer lado. Apanhar sol, pequeno prazer, depois apanhar sol, só o é sol, não é? <risos> Naquele momento houve é sol. Outro, um... mergulhar. E não precisa, de ser, não, não precisa de ser no dia mais quente um do ano. Não, não um de... banho de mar, bro. Um, um banho, banho de mar, mano. Eia que me sabe a pato. É que nem que se de de comer mesmo, arroz de pato. Um, Estamos um, a precisar um praia. De <risos> comer arroz de pato. Outro? é <risos> <risos> Depois da noite, não é? Para caralho comprou. <risos> Será como... lá que isso geral. lá comer uma farda... geral? Comer um pastel, um borrinho um um de bacalhau, um risol de carne, um, risol... um croquete. Uh, um croquete, não, um risol de cama não ficou acordado. Amei-vos uh, a um pato. Psh. Como é que era? Todo, todo aquele prato que fizemos Plumas de porco preto. Ei, mas sabes é uma lindo. coisa que é um pequeno prazer, meu. Diz-me. Tu, tu dizes, é para pequenos prazeres, mano, na vida. Claro, que se tu estiveres mesmo atentos, tipo. Mano, naquele país mesmo que estás a fluir, tipo, que, que sai-me pela vida, tipo sentes-te mal, ou aquela rua que estás tipo deitar no sofá, o caralho, e, e bem te aquela okay. merda, levantas-te. Uh, Sabe-me mesmo pela Qualquer vida. Essa necessidade <risos> fisiológica. Isso é, é um pequeno prazer da vida, E as é um pequeno grande prazer. Pois é. Isso. Certo? Se estás aflito, aquilo vai ser um ótimo prazer. Mano, aquele espirro. <risos> aí bro. Aquele espirro mesmo, tipo, que tu vais... Que vais... <risos> preso 5 minutos e tu vais... <risos> que vais mesmo buscar lá aqui atrás. aí é bem, vem, mano. <risos> Fantástico. <risos> a sensação é fantástica. É, mas, hum... mas, mas... sem contar necessidades fisiológicas. Pô, mas a, a, a ideia, se cara do pequeno prazer é quase aquilo que tu podes controlar. Tu não controlas uma necessidade fisiológica, não é? Pois. É, tu escolhes ter, tu escolhes é, ir mas, apanhar mas, aqueles 10 só. Mas minutos há, de sol. Aqui, há aqui um pequeno parênteses que me parece importante a esta altura do campeonato. O é, um modo que eu dei, ainda bem que vocês foram aos pequenos prazeres, porque de facto é isso que, que se que calhar não importa mais, mas o que queria, o que eu queria não era isso, porque são as pequenas coisas, porque hum. também há as pequenas coisas pela negativa, aquelas coisas que, nomeadamente, tal como os pequenos prazeres, apanhar sol. Soar um pouco, movimentar Dançar uh, Estar com alguém com, que, com quem se gosta Só estar, sem fazer nada de especial Acumulam para nos trazer bem-estar Também existem coisas Que pela negativa Acumulam para nos trazer mal-estar Uma determinada característica De alguma pessoa uh, Se vivemos num sítio onde nunca há sol Eu Uma pequena uma. coisa Há aquelas coisas que nos desgastam Eu durmo-me assim, me atrasar hum? Tipo, adormecer sem me atrasar. Como assim? Tipo, atrasar, obviamente, causa um problema, né? Sim. Para o trabalho, seja Sim. o que for, mas não vou falar para o trabalho. Tipo, se me atrasar, obviamente, tenho um problema. Adormecer... Na cultura portuguesa, há poucos contextos em que te atrasares é, é negativo. É um problema. Sim, é um mas no meu trabalho... Acho não trabalho é, tipo, imagina, trabalho. Eu gosto de acordar sempre uma hora antes da hora que, teoricamente, de, de, de Imagina acordar. se entras às três, acordas à uma não sim, sim eu entrar às três acordo tipo acordar às dez e meia eu gosto de acordar às dez e meia dez e meia onze okay. estás a ver? se eu acordo ao meio dia já me sinto já é, já, é tudo mais a correr se sim. Eu saio da, já sinto que é, é, tudo é, é tudo mais é tudo, mais, correr, sim, é tudo para sim, sim. ontem, então a ver? E. Já não, já não me arranjo como eu gosto de me arranjar, já ah, não limpo okay. as coisas como eu gosto e já o dia parece okay, que... Ok, tu não te atrasas para os compromissos que tens mas te obriga-te a ter pressa no que estás a fazer. Já, yeah. yeah, obviamente... Dizer, fazer o dia a correr. É uma pequena coisa que eu... ainda para mais eu odeio acordar com o um despertador. Uhum. Ou seja, é mesmo acordar o meu corpo acordar às dez e meia. Yeah. É isso. Porque o é um despertador, se eu puder, obviamente, eu eu puder... É um, é um privilégio poder acordar todos os dias sem despertador Sim. mas eu odeio acordar com de despertador acho que é uma uma é daquelas coisas que me mete mesmo impressão gosto do meu corpo a corte só e acordar hum. tipo ao meio dia já não me permite fazer as coisas há uma coisa que por acaso me tem acontecido nas últimas duas semanas que acho que vocês concordaram que é bem pior do que acordar sem despertador hum. é acordar sempre antes do despertador mas, mas porquê? Depende, é porque imagino, acordas se eu sempre acordar quantas por horas. causa do sol é taço não mas estamos a falar de quantos minutos ou quantas horas antes? Estou a falar de acordar de a É isso, é foco. E acordas cheio de energia, depois adormece e acordas mesmo parece um farrapo velho. Qualquer coisa desse estilo isso é, é Tem-me é tem, tem é acontecido e é, é muito, e há, uma, e há uma daquelas lá está pequenas, não é pequena, mas Eu acho é... que é uma, uma coisa que te pode interferir no resto do dia. Interfere, sem dúvida, sem dúvida. Dou por mim, até a meio da meia-da-tarde, pá, e eu não tenho problemas nenhum, a dormir cestas. Vocês sabem, eu vou dormir a cesta, mas. Power -napzinho. Acordo e. Isto está tudo mal. Isso é um prazer da vida que eu gostava de ter. Eu não sei, não consigo, meu um corpo. Dormir cestas. Dormir cestas, eu não é uma, eu sou... é, um, é quase um. Quando, quando o Chico estava a dizer, tipo, ah, estás de ressaca, no meio da tarde uma dormes cesta uma e cesta, eu não cesta. durmo mano. Certo. Eu só durmo quando é para dormir. <risos> corpo, tem... Eu sofro um bocado É disso, para é dormir, é para dormir. E mesmo assim, é mas, preciso. ferro e fogo. Dormir uma cesta quando estás cansado é um skill. Para mim, foi. Tu fazes pra isso bem vezes. Tu às vezes estás connosco. Olha, desaparece. Tu tipo meia hora. Não, uma hora. Eu estou convosco. Eu sei, opá, eu estou cansado. Eu quero ter energia durante esta noite. Portanto, são 8, 9. Vou dormir uma cesta. Às vezes não preciso dormir, às vezes só preciso meditar E yeah, aí estar de olhos fechados Meditar deve naquilo ser uma, se uma Aquilo que o tal Andrew Auberman Chama, chama uh, Non-sleep deep rest Acho eu, NSDR É capaz de ser isso Ou seja, não estás a dormir mas estás a descansar profundamente eu uso isso, eu entro num estado meditativo e depois sei que estou nisso. Qualquer estímulo me acorda me tira dali, eu não estou mesmo a dormir. Nem acordas azambuado, acordo tão desperto quanto... Tu... tu descobriste o awakening do sono? Ah, pá, é uma coisa que tu podes treinar, é uma coisa que eu tenho... Olha, fiz ontem, <risos> fiz ontem isso no meio de ginásio. Ah. Sim, imagina, fui para lá mais cedo... Uh, Aqueci, fiz um trabalho acessório, precisava de, de, de trabalhar algumas partes porque não estava a sentir, estava a sentir com algum desconforto, precisava de alongar e fortalecer algumas partes, aquilo terminou antes de começar a hora da, da aula, no caso de crossfit, não é, eu falo de ginásio mas é, mas é crossfit, eu ia fazer a aula, fiz, aquilo, fiz aquele primeiro trabalho, já estava suado, já estava assim, e, e fiquei ali, pá, tenho 15 minutos, descalcei-me, encostei-me numa parede ali no meio, Acordei com um pontapé na cara de uma amiga minha que me foi lá a chatear, acordei com um pontapé na cara, Porque acordei, não, tipo, senti uma coisa na cara, acordei e olha, pronto, és tu. Mas, mas isso é um olha, isso é um pequeno prazer, acordar com um pontapé Acu... na cara? Não, não, não, ah. não. meditar, <risos> saber meditar, sem dúvida, meditar, cesta, tudo o que te permita desligar a cabeça Sim. propositadamente, e não é bem desligar, e não principalmente é? ganhar energia, é isso. Tu sabes que te vais fechar e vais regressar com mais energia com um estado de espírito acima de tudo mais positivo é um pequeno prazer, é um pequeno hábito que te dá grandes benefícios e que a mim me tem dado sem dúvida nos últimos meses em que tenho desenvolvido isso volto a aconselhar-vos ao efeito acho que aqui neste podcast nunca tinha Filo no Fala para o Boneco eu eu, eu, eu, eu, acho que sim, eu acho que sim, eu gostava eu gostava de conseguir eu gostava de identificar, na minha vida, esses pequenos prazeres para poder-los fazer mais. Certo. Porque é difícil também identificar, porque andas sempre para correr. Ah, andas me lá para o outro, estou. Ou às vezes não andas em lá nenhum e a tua cabeça. Andas em círculos. E a tua cabeça está sim, de um lado sim, para o outro. Sim, sim, mas se, não interessa se é físico, se é mental. Mas tipo, tu, tu, tu sentes-te sempre a correr. N não, mesmo... Eu sinto-me sempre a correr certo, lá para o outro. mas aquilo que te estou a dizer é o seguinte tu até podes estar parado no mesmo sítio e andar de um lado para o outro, porque estás no teu trabalho, o teu trabalho tem uma variedade de funções muito grande e é exigente, e estás sempre para trocar o, o, o estado mental, e portanto sentes que estás de um lado para o outro mentalmente, certo? Embora estejas fisicamente parado. Há momentos em que tu até nem estás a fazer nada, estás tipo na internet a navegar, à deriva, por exemplo, ou numa rede social qualquer, e a tua cabeça está de um lado para o outro. A ideia, certo. A ideia, a ideia certo. que eu estou a falar é que tu afunilas a tua concentração, os teus pensamentos, para não estarem em lado nenhum e, simultaneamente, estarem em todo o lado no teu corpo. Teres uma perceção de que tudo aquilo que está passado entre ti tem uma ligação terrena e que, portanto, ou adormeces ou estás em estado meditativo que é uma habilidade que é uma coisa para a qual nós não estamos minimamente preparados, não é? tendo em conta a quantidade de estímulos que temos. Não é? Todos nós andamos com, com um aparelhómetro na mão que dois cliques depois, 3.7 segundos, já estamos a ver yeah. o nosso espelho é favorito, coisa, que é uma coisa que eu agora faço muitas vezes que é o quê? quero ver uma série, quero ver um filme de telemóvel em cima da mesa, uhum. tipo, e foda e fodeu. Estás a ver? Meto com o som, tiro, tiro, Mas... tiro, tiro, tiro as. as um, tiro mesmo da. Tiro, tiro o Wi-Fi, estás a ver? Se for uma série importante, lá em Liga-me. Não é? Uhum. Está ali. Está ali. Ah, ver um... eu, por acaso é? tenho o controle de conseguir ver que estou a receber merdas e continuar a ver. Não é isso, não é, não é de receber merdas, é de estar a ver uma série qualquer e de repente pega no um telemóvel. Não, é. Ah, é okay, não isso, pegar não pegar no telemóvel. Mas imagina. Tu Aí consegues daí estar daí duas horas é... a ver uma cena Primeiro, seguida. Eu, aqui... eu já não consigo ver um filme seguido há muito tempo. Isso. Porta, é. mas, mas, mas consigo passar tipo uma hora a ver uma série e não pegar no telemóvel. Mas, não, mas parte é isso. Mas aquilo que eu estou a falar não é estás a ver nada. Tu aí não estás a desligar verdadeiramente, tu tens um qualquer estímulo, tu tens alguma coisa, mesmo que seja trash, mas estou, mesmo... a, mas estou a fechar vários estímulos que, certo, que nós temos hoje em dia. Se é não chato. estás uno, não estás num estado meditativo. Lembras-te. Pronto, eu vou contar aqui, foi, neste, foi no episódio normal, não foi no Patreon que falámos da viagem à, à Serra da Estrela. What? Pronto, de qualquer modo, nós fomos fazer uma viagem e à meia da noite, estávamos um grupo de oito amigos para ir numa casa, música, o pessoal a escolher, a beber, a comer, estava um ambiente... A dançar. A dançar, estava um ambiente incrível. Aí eu sentei-me num canto e comecei a meditar. Aliás, tu filmaste-me, não é Eu tenho vídeo. Exatamente. E eu sentei-me a meditar e até dessa vez tipo, fiz-me uma pausa meditativa, que não é coisa que eu costumo fazer, sentado, pernas cruzadas, mãos em cima das pedras. Fechei os olhos e coloquei-me naquele, naquele estado de espírito isolar-me do que se estava a passar à minha volta, concentrar-me naqueles que eram os meus pensamentos subconscientes e na presença física que eu estava a ter. Onde é que está o meu corpo? Como é que eu me estou a sentir? A todos os níveis. Daí que inicialmente eu tivesse os olhos fechados. Hum. Percebes? Porque o estímulo visual é sempre alguma coisa que te vai dar vontade de estar fora do teu corpo. porque Qualquer sentido que tu tens, não é? É uma ligação com o mundo exterior. Seja o tato, seja audição, paladar, etc. A certa altura eu abri os olhos. Aliás, eu abri várias vezes os olhos. Eu abri os olhos e percebia, não, isto está a destreir-me do meu propósito. Vou fechar. Eu, depois, a certa altura, abri os olhos, tipo zombi. Estou a ver o que está a passar à minha frente, mas não me interessa. Não é aqui que eu estou. Se alguém, imagina, se... Se pegasse fogo, eu estaria a Eu -te. <risos> Eu reagiria a isso, mas ali não, não é aqui que eu estou. Ok. Entendes? E é essa a capacidade que eu falo. Nós falamos, ah, eu vejo a minha série de conforto é o sexo cidade é Porque não estás atento estás tipo. Certo, um... É isso. Mas a minha mas... série de conforto é o. Olha, por exemplo, deixando de. de diz -me, diz -me. Não é isso, mano, mas eu estou precisando dizer, não estou a meditar, mas para mim, desligar-me das coisas todas e estar-me só deitado. No sofá fazer uma coisa que eu fazia com 4 anos, ou 5 ou 6, que é só estar a ver televisão, sem mais nada, uma coisa é difícil hoje em dia fazer isso. Achas? Para mim era, é fácil. para mim era, é fácil. para mim era difícil, o telemóvel, já se... yeah, tens... Ah, tó... por causa do yeah, é tens o telemóvel, tens... Mas o que é, isso teu aí, merda, isso, mano, isso é um relaxamento passivo. Mas não interessa, para mim é uma vitória. Para mim, eu tipo, sabe-me bem chegar a casa, pôs ao telemóvel valorizar está só a ver uma isso, coisa isso, e relaxado a ver aquilo. Tu, quando pões uma série qualquer, por exemplo, eu, eu para ver uma série que gosto, aliás, as séries basicamente que eu vejo hoje em dia, conversámos há umas semanas sobre o facto de já não ver séries por esse motivo, não é? eu não estou a dizer aqui, atenção, não estou a dizer que vocês deviam fazer isto e quem nos está a ouvir que deveria ver séries só que gosta e... Não, vocês façam o que bem entenderem que vos trouxer bem-estar. Eu estou a falar da minha experiência pessoal. Que é... Eu não estou a desligar-me. Eu quero ver uma série de forma ativa. O meu relaxamento, a forma como eu entro no meu relaxamento é ativa, é propositada. Entendes? Depois eu posso estar só a marejar. Mas eu entro com a intenção, que é uma coisa que nós hoje em dia temos pouco, porque está tudo lá, não é? Pensa nas tuas necessidades mais básicas. Tu vais fazer um cocôzinho, tu sabes que em qualquer sítio tu vais fazer um cocôzinho, quase todos os sítios, numa circunstância normal, tens onde limpar o rabinho. Daí a minha pergunta ao ChatGPT esta semana, não é? Menos, no, menos em Não, no Museu de, de Diamante. Diamante Menos no Museu de Diamante <risos> E se quiserem saber de onde vem esta referência Podem subscrever o nosso Patreon e verificar o episódio da semana passada Ou se quiserem saber como é fazer cocó uma montanha na Islândia Podem ir mais atrás, subscrevendo o mesmo Patreon por 2 ou 8 euros mensais. Eu tentei desenhar no um chat de GPT a cagar na Islândia. Aliás, ontem meti uma foto no <risos> e disse isto é para futuro também nele, que era a tua cara. Só que não estava a conseguir, tipo, lá lá. a tua cara, parecia uma Mas não era a tua cara, eu queria a tua cara, mas ah, era que... tipo, era um bem merdas. Era giro. Mas, era mas, mas essas <risos> as básicas. Ah, eu quero comer, eu vou a este sítio, ou eu tenho este frango já aqui cortado. Ou vou... Oi? ou vou aquecer ou vou, ou vou a comida no forno, percebes? A distância entre o teu objetivo e, e o teu estado inicial é cada vez mais curta. É cada vez mais alienada. Daí que teóricos da escola de Frankfurt chamassem a televisão e outros meios como mecanismos de alienação da população em geral. E no fundo acabam por ser. Não estás necessariamente a pensar naquilo que estás a consumir. Ou a generalidade das pessoas, quando está... Uh, quando passa horas e horas e horas em a um ecrã e uma televisão não que eu seja imunei de todo aliás mas a ideia de que aquilo que tu fazes tem intenção é muito importante para mim aquilo que eu faço tem intenção eu vou entrar no estado de relaxamento in, de forma intencional acho que é algo que me tem dado grandes benefícios e que é um pequeno prazer, que eu quero que se torne um hábito, que eu quero não ter que pensar que isso já esteja integrado no meu dia a dia, não é? é pá eu agora estou a sentir-me bastante ansioso por x, y, z, se calhar era melhor entrar nisso. E há vários dias que falho, por e simplesmente falho, yeah. não consigo, não consigo entrar, porque o meu cérebro está a funcionar a mil à hora, consciente e subconscientemente. Mas tentas e não consegues, ou nem chegas E de repente, e de repente a eu até sinto que estou a entrar, mas só estou a trazer ao de cima, Alguns pensamentos que, cuja ideia de um estado meditativo é encarar que eles existem, deixá-los andar, quase como limpares uma caixa de um computador, não é? Tens hum. aquela mora temporária, está ali, passa para o lado e ficas a remoê-los. Ok, então tu tentas. E tu, eu tento, e às vezes que aquilo é frustrante, mas no que seguinte, tentas e já conseguiste. E depois tornas te melhor, e um dia atinges o nirvana e levitas o chão até. de tipo, favor. Mas, tipo, <risos> não, eu percebo que estás a dizer. Percebes que eu, Ou seja, Não. quando tu colocas uma. Quando. Se vais ver uma série a entretenimento, para mim, eu prefiro que seja ativo. Não, eu gosto Eu gosto do. Eu gosto 50 do 50-50. É. Estás a ver? Eu, gosto, eu percebo fazer que estás a dizer. Lá está. Eu gosto do 50-50. E gosto do facto de, de conseguir tipo, tirar. Uh, o gadget que me prende, que me tira muito, muitas pois. horas de, de foco. Não, eu, eu, eu estás longe do telemóvel, consigo resolver Pai, Mas isto tira manos de vida. Estou tipo, assim, sempre mano. a ver merdas, mano, no tira, telemóvel, tira. estás a ver? E nem é eu ativamente, é eu passivamente a ver merdas. Pois. Eu estou sempre a ver merdas, mano. Tira, tira, mas, todo mas, o modelo, é que é que passar 30 segundos na internet. Todo entendeu, o modelo meu. de negócio do short form, dos shorts do YouTube, do, do Reels, TikTok. do Instagram, do TikTok é esse. É tu yeah. estás passivamente a ver, porque aquilo nem tem contexto. Tu tens. 60 segundos de conteúdo E passas para a frente E fez uma coisa completamente diferente Lá está É verdade Estás a ver o teu desporto favorito Estás a ver um par de mamas Estás a ver um hambúrguer Estás a ver um vinho Estás a ver um, um a pseudo, um um da um tua pseudo mata, Sobre a, a decapitação de São João Batista Estás ah, é. a ver esta merda deste podcast Chamado do lance. Queres que eu te sigam um, para terminar isto Eu não tenho mais nada a dizer só tenho um, um dos meus prazeres os meus pequenos prazeres, porque nem. Foda-se, está sempre a ligar é merda. Olha, está a acordar, está a chamar uh, o telemóvel. Porque nunca. Porque não chegava ao fim, não tinha o prazer alto, era um pequeno prazer. Eu, quando estive em Amsterdã, não sei se foi por causa da erva, uh -huh. estava sempre mal feito. <risos> <risos> <risos> Ai, pois era. <risos> não era. Eu estava sentado de repente. Põe-se tudo para feito. Já não parecia, parecia em 15 anos, não parecia, bro. Então, depois, Mas olha, bro, isso começou antes de tu, de tu sequer tocares em erva, bro. Isso eu acho que tem a ver com a altitude. Com o sangue, sim. foi tudo para a gaita, Porque mano. Porque esse gajo foi desde que nós aterrámos, ele estava teso. Nós aterrámos em Amsterdão, ele estava teso. -se. Pode ser só uma cena diferente, meu, um contexto diferente. Não sei, Estava se, sempre para o feito, bro. Não, mas, mas <risos> sabes, sabes porquê? 28 que... anos, tem 14. E antes tem agora idade para estar para o feito, assim à toa. Porquê, bro? Tens, tens. Sabes porquê que não andas? Quer dizer, eu não sei como é que tu andas, eu sei de mim e sei de muita gente que de repente anda a ficar a feito Porquê toma isto de forma tóxica em termos sociais? É? Agora fechando É o facto de Nós consumimos muita pornografia E estamos sexo, muita pornografia Alguns mais, outros menos Cada muito, vez mais, menos Cada C vez pois. menos, ainda bem Cada, uh, menos, cada, ui, yeah, cada vez menos certo bem. Mas a questão é essa, nós ao longo de, lá, Dos últimos, no meu caso 16 anos Ah sim, muito porno Tornei-me desensitizado e de então, facto não andámos a ver porno Houve determinados então... momentos na minha vida em que eu consegui é uma batalha, como é que eu vou tendo <risos> ah, possível, Em que eu consegui, no caso até nem masturbar Mas pronto, uma masturbação só por necessidade E não por uh... Não, mas não é Sem necessidade é, muito, é, muito, é masturbação por, há, por, hábito. por hábito Não é, é isso que, é que eu estou a dizer não é, não, é só, não, é só, não é só por restauração de dopamina Para usar naquele termo Não por restauração, de dopamina. Não por restauração do bem-estar Que eu acho que vai acontecer E por hábito, mas Por necessidade, pá Estou a precisar, Sim. vou masturbar. E consumindo pornografia ou não, mas a ideia da pornografia é de nos desensibilizar aos estímulos externos. Que eu também, há uns meses atrás, estava assim num Estava até, nesse caso, melhor do que estou agora, mas isso eu sei que é um processo, no caso. Uh, estou em fóruns. Não, <risos> não, não eu sigo por, por curiosidade fóruns há muito tempo bastante de cenas que são muito tóxicas até Que é o NoFab, que é tipo nunca mais te Ah não, foda-se caralho não. É uma estupro, uma estupro. Mas agora o Nofab o Nofab, o NoFab o NoFab está na moda, eu já era lurker do NoFab Pá, em 2017 já é um regueia é com aquilo A é brava, pessoal mesmo tolo, de qualquer maneira O... que é que eu disse isto? O... Eu quase celebrei uma vez que Tive assim uma ereção espontânea Já não me juro, posso ser sincero mano eu, eu, eu vou ser sincero contigo mano é que estamos aqui é para 900 é pessoas ou 1000 pessoas. Certo. Mano, eu. eu que forte, Club, Eu. Dark Club, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> E eu, mano, já há largos anos para cá, <risos> que rara, tinha que haver um estímulo para mim para eu ficar para o feito. Pois <risos> E eu em Amsterdão, eu até disse, mano, eu estou para o feito, eu tenho para de feito Mano, mas foi tipo, todos os dias acontecia. Eu não havia um para cá, mano. Deixa-me <risos> ver. Não está, não está agora, não está, mas eu não havia um para a vida para o Porto. Mano, passei tipo 30 minutos de viagem, ping, mano, pareceu o ping BANG, bro. Eu até <risos> estava eu te... com. Havia pessoal... pessoal a dizer: foda-se a rede aqui em cima, porque tinha a antena, mano, a minha antena! A <risos> <risos> antena, <risos> bro! 5G? <risos> não, acho que não foi, bro. Porque lá está. estava. <risos> ah, e não foi. Eu estava à vida, <risos> eu estava a dizer estava efetivamente. De... Mas, mas eu fiquei tipo, porque lá está, eu não. Mano, não sei. Eu estava muito se... contente. Isso é por estar, porque imagina, eu, imagina eu, para, eu para ter relações, estás a ver? Eu, é, eu tenho que estar tipo excitado previamente senão não fico para o feito, não é? Certo. então que ter um momento chitado para mim. Eu, eu hoje em dia tipo, e a de manhã acordo para o feito, mas isso é porque ainda tenho se calhar 28 anos e é normal, estás a ver? Mas tipo, no meu dia de andar na rua e, e ver coisas, estás a ver? Eu posso tipo, ver, sei lá, um commercial, estás a ver, de uma gaja tipo, mesmo que eu acho gostosa e tipo, fico normal, se tiver a ver, na rua, ou, não, não me excita minimamente ver aquilo. Certo. Estar a ver uh, como sobreviver num avião e pum, estás a ver. Isso. Isso. Isso. isso Já não me <risos> acontecia este tempo há 15 anos, Marta Não me acontecia Atenção, eu acho que é um bocado Tu ficas deles em situações que estás como, todo borrado Não, porque não estava tá em Amsterdã, é mistura estava tá borrado tá No bom, te... avião? Ah sim, mas eu aconteceu sim, mas durante a cidade não, não, não. Durante não, não. a cidade aconteceu se ele, esteve, se ele esteve assim durante o resto do tempo É Filipe disse, segurou-me na mal e eu pum <risos> Olha, afinal é interessante quando acaba. Foi é uma conversa giro, eu gostei. Não sei se vocês gostaram. É, sabe, este, isto, neste episódio está cada vez a tornar-se mais uma sessão terapêutica. Partilhem coisas, os yeah, partilha. pequenos prazeres da Há vida. Há um ex-presidente norte-americano a ser preso e nós e não sabemos E nós nem falamos. O... Há uma comissão de inquérito parlamentar sobre um, a uma indivídua. Agora vamos entrar no mês do resposta. meio desporto, milhão é? de paus. É, é verdade? E portanto, deixo aqui o aviso lá, belíssimas pessoas, patronas ou não, se não são, se passam este tempo todo connosco, talvez que o devessem considerar ser. E... Dois paus, irmão. Dois paus. Podem fazer uma boa gestão financeira, como o Castro. Eu preciso comprar certas que... largas para esconder o tesão que Esses dois paus a casa, Eu, f... eu parti para espelho de minha casa que está aqui a aparecer, não sei se foi porque me virei quando <risos> cheguei <a casa. risos> Olha, olha, olha Queres a piada? É que é? Queres a piada? Não a piada, não a, piada. Não a piada que tu a mandaste que piada que, que... que piada que eu mandei? Que piada que eu mandei? Piada do Museu de Diamante Ah, mas isso é O clássico, o clássico É só para é que quem é subscrever é o pager é essa está tá linda, linda. É é é Pronto ah, não é verdade. <risos> para ser um adolescente estava assim para o fundo, <risos> claro, dias a piada, mas as adolescente piadas de 2 ou 8 para, para quem se sentir mais generoso para connosco. Tem basicamente os mesmos. Não, não é os mesmos benefícios. vocês propuserem um convidado, se vocês quiserem temas específicos, se quiserem, quiserem cá vir. Como é, já pessoal, aconteceu, ficar, exatamente, como já aconteceu, estão mais do que. Só assistir ao podcast. Já aconteceu. O pessoal disse: olha, eu gostava de assistir, pronto. Bem. Um oito podes vem. <risos> <risos> Fazem isso, Mariana, estamos em falha. Exato. A Mariana tem que vir. Exatamente. Uh, mas como vocês estavam a dizer ir bem, para quem fica aqui no final uh, traz esta novidade, nós vamos entrar no mês do desporto em que vamos entrevistar essencialmente atletas que concretizaram sonhos e feitos que eu e o Castro, embora os nossos egos achem que sim, nunca seríamos capazes de o fazer. Oh mano, estou rijo Os <risos> prontos para os derreter <risos> <risos> Valeu Beijos, cotoveladas e abraços E até para a semana <risos> <risos> <risos>